Neste projeto vais aprender a criar um pequeno desenho algorítmico que vai criar uma espiral. A espiral não é desenhada por ti, tu vais apenas programar uh, as variáveis e os comandos que vão permitir ao programa desenhar esta espiral ou outras que tu consigas obter alterando os valores dos passos e os valores dos graus. Vamos começar por abrir a aplicação Tinker, que é um pequeno ambiente de programação que nos permite criar pequenos jogos, animações e outras experiências. Entrando no Tinker, vou agora tocar na opção Projects e a seguir, na lista de projetos, clicar aqui no botão Mais para criar um novo projeto. E vou escolher um projeto em branco, New Project. Agora a seguir, posso alterar este ator que eu tenho aqui. Estou agora a tocar nele, estou a ver a mexer. Vou aqui apagá-lo. E vou importar um ator que se ajuste mais ao meu projeto este ator tem muitos trajes vou tocar aqui no lapinhos para alterar os seus trajes só quero um e já está como eu quero tenho um cenário podia depois explicar-vos como é que vamos alterar este cenário as cores do cenário mas para já, para já vamos começar a programar o nosso desenho então para isso vou entrar aqui numa área que é a área de Programação. Conseguem ver aqui, estes ícones estranhos parecem linhas de código. É esta área que temos de usar. Vou entrar em Programação. E agora, vou-me certificar que estou a programar o objeto correto. Reparem que estava ativo o Stage, o palco. Não vou programar o palco. Tenho que tocar no objeto que, estou, que quero programar. Porque senão, não vou programar aquilo que eu quero. Ele tem já algum código inserido. Eu vou deitá-lo fora. Vou, clico, vou tocar nele e arrastar até aqui ao é o de lixo e largar e agora vamos programar o nosso desenho vou começar por fazer o seguinte vamos buscar aqui um evento on start on start significa que quando iniciar ou seja quando clicar aqui neste botãozinho do play vai começar a minha programação depois de um, criar o evento on start vou agora criar a variável dos passos ou seja aquilo que me vai permitir controlar o movimento do meu personagem. Então, para isso, venho aqui a opção Fx e vou escolher a opção New Variable e vou-lhe chamar para simplificar passos. E vou dizer que é global e create. Não aconteceu nada certo, mas reparem que Aqui na listinha de opções, apareceu aqui um retângulo de passos. É a minha variável que eu posso usar quando necessitar. Ora bem, então eu agora vou dizer que quando começa o programa, o meu personagem vai uh, ter já pré-definido um ou dois passos. Então, para isso, vou escolher a opção Set Select Variable e vou arrastar para encaixar no On Start. Vou tocar aqui onde diz Select Variable e vou escolher Passos. E vou dizer, por exemplo, que são 4 passos, para começar um mal A seguir, eu vou querer que ele faça um desenho. Portanto, vou ter que lhe dizer, arranja uma caneta. Onde é que estão as canetas? Se repararem bem, aqui na lateral do, do, do Tinker, há aqui um íconezinho que parece mesmo uma caneta. Então, acertaram? e é mesmo isso vamos fazer. Então, vou tocar na caneta e vou escolher a opção Pen Down. Vou tocar nele, arrastar e deixar até encaixar nos passos. O que é que isto me vai fazer? Quando clicar aqui no arranque, ele vai andar 4 passos e mais nada. Então, agora eu vou continuar a programação. Agora, eu vou querer que ele repita uma ação muitas vezes. Para fazer isso, tenho que vir às estruturas de controlo, que estão logo aqui a seguir à estrelinha e vou escolher uma chamada ciclo, que é uma ação que se repete muitas vezes. Vou escolher o ciclo repeat. Eu vou alterar o número para 10, é muito pouco. Vamos pôr 200, que é muito menos do que parece. Agora, a seguir, vou agora controlar o movimento do meu ator. Então, para isso, vou tocar na opção de movimento. É aqui este iconzinho que parece um menino a correr. E vou dizer duas coisas. Primeiro, vou lhe dizer que quando começa o programa, ele vai para o centro. Ou seja, faz goto 0, 0. E vou encaixar isto logo aqui no início. E já está. Agora a seguir, vou lhe dizer que move 10 pixels. Mas se eu fizer isto, ele vai sempre repetir 200 vezes mover 10 pixels. Eu não quero isso. Eu quero que ele mova o número de passos. Então, para isso, vou regressar aqui a opção das variáveis. E venho buscar aqui, lembram-se de eu ter dito que aparecia aqui um, um retangulinho muito pequenino. Venho buscar aqui a variável dos passos e vou colocar aqui essa variável. Isso significa que sempre, sempre que isto se repetir, ele vai buscar esse número e vai repetir. Ok. Ele agora vai andar este número de passos e a seguir vai rodar um bocadinho. Esse aqui é o truque que nos permite fazer a animação. Então, para rodar, adivinhar, vamos ter que ir ao movimento, ou seja, ao ícone aqui do rapazinho que, que se move, e vamos buscar aqui um turn. Pode ser para a esquerda ou para a direita, como preferirem. E agora, em vez de dizer 15 graus, vou dizer 120 graus. Ou 122, que costuma ser o número que dá melhores resultados. Ok, vamos testar. Hum, parece que não aconteceu nada, certo? Bem, aconteceu, ele repetiu 200 vezes. Isto, isto, isto mesmo, que andou 4 pixels, evoculou centígrados graus. Nós queremos que isto aumente. Então, para isso, vamos agora fazer mais uma coisa. Vamos voltar ao controlo. Então, e vamos buscar um bloco de temporização. Vamos procurar um que diz Weight um espera, e vou arrastar o espera para dentro do repeat e vou encaixar, encaixar a seguir ao turn Um segundo é imenso tempo, embora não pareça então eu vou aqui alterar para 0,01 segundos que é para ser mais rápido e a seguir, falta-me só mais um pormenorzinho que é o seguinte, esta variável eu posso alterar o valor de forma automática então eu vou fazê-lo de forma incremental como fazer isso? vou tocar aqui nas funções e variáveis, e venho buscar a opção Change Select Variable by one. Aqui vou escolher a variável que eu tenho, que são os passos, podia ter mais, e agora vou dizer que ele muda, por exemplo, por 5, ou seja, sempre que ele repetir esta ação, ele vai acrescentar 5 ao valor anterior. Portanto, ele começa com 4 passos, Repete uma vez são 5 mais 4, 9 passos. Repete a segunda vez são 9 mais 5. Ok, acho que já perceberam. Vamos testar. E já está. E com este código conseguem fazer este tipo de desenhos algorítmicos. Se quiserem mudar o fundo, vamos tocar aqui no fundo, vamos tocar aqui nas opções do fundo. Vou tocar em Properties, Add Background e posso escolher um fundo ou posso também desenhar um fundo, é ao vosso gosto, estou aqui no X e já dá aqui outro efeito, também posso mudar a cor do meu Sprite, do meu objeto, então para isso vou tocar aqui no lapinhos e vou escolher por exemplo Set Pen Color logo no início, De Aqui onde diz 0000 vou tocar e vou escolher uma cor, por exemplo este branco aqui, Pronto, agora já aceitou. E mudamos a cor ao nosso programa. Mas e se eu quiser fazer o tipo de espirais? Muito fácil. Estão a ver aqui o, tru, o, o truque dos graus, onde diz 122. Eu vou tocar e vou escrever outro valor. Por exemplo, vou escrever 90. O que é que irá dar? E já muda por completo o meu desenho. Se eu escolher, por exemplo, o 74 estou agora a pôr ao acaso, já me dá um outro padrão visual completamente diferente. Viram qual é o truque? Primeiro, temos que definir uma variável que vai controlar a distância a que o meu objeto se vai mover, e depois programamos o objeto para repetir muitas vezes o andar um número de passos constante, que depois vai virar o número de graus que nós definirmos, esperar um tempo muito, muito curtinho, tipo 0,01 segundos, que é para assim muito rápido, porque senão fica mais lento, muda a variável incremental, dando mais um valorzinho, e à medida que vai repetindo, vai aumentando o desenho, e vai criando um padrão visual como este ou outros, que vocês irão de certeza descobrir experimentando com os valores da... dos graus.